Como gerar renda extra através dos seus gastos do dia a dia? Esse é o assunto do vídeo de hoje. Fique comigo até o final desse vídeo para você entender melhor e saber como você pode aí gerar renda extra através dos seus gastos do dia a dia. Antes de entrar já no conteúdo desse vídeo, gostaria de me apresentar. Sou Elias Leles, especialista em geração de renda extra através do limite do seu cartão de crédito e os seus gastos do dia a dia. E aqui no nosso perfil nós te ensinamos como você pode fazer isso como você pode transformar aí, essas coisas simples do seu dia a dia em uma, uma fonte aí, de renda extra para você. Então, é possível gerar? Como é, como é possível? Aí, como que você consegue aí, transformar os seus gastos do dia a dia em renda extra? Essa é uma dúvida muito comum que a gente recebe aqui também. E hoje eu vou te explicar passo a passo como que você faz isso, como que você consegue transformar isso, fazendo com que você tenha aí, uma excelente renda extra ao longo do ano. Para vocês terem uma ideia, pessoal, essa, se você aplicar isso aí na sua vida, praticamente 80% de tudo que você gasta, você consegue trazer para essas oportunidades que eu vou mostrar aqui, fazer suas compras aí né, a partir dessas oportunidades e depois transformar isso aí em um retorno, uma forma aí de renda extra para você. Primeiro, o que vocês precisam entender é como que funciona isso. Nós geramos essa renda extra a partir do momento que a gente compra em determinadas lojas, em determinados parceiros aí de alguns programas de fidelidade, tanto dos bancos quanto das companhias aéreas, e ao realizar essas compras, a cada um real gasto, nós ganhamos uma determinada quantidade de pontos. Em alguns momentos, esses pontos por real gasto, eles pode chegar a ultrapassar 20 pontos. O que, é que significa esses pontos? Esses pontos, depois a gente vai pegar esses pontos e transformar eles em milhas, e vender esses pontos, então e vender essas milhas. Então, dessa forma que a gente vai conseguir aí gerar rendeza. Então, pense aí em algo básico que você faz no dia a dia. O que você gasta aí é, material de limpeza, material de higiene, pense aí em coisas básicas do seu dia a dia, aquele eletrodoméstico que você comprou, aquele celular, o celular que você está me assistindo aqui agora. É, se você comprou e não teve o benefício e nenhum benefício com essa compra, saiba que você está perdendo dinheiro. Então, essas oportunidades que existem, elas vão fazer com que você coloque dinheiro no seu bolso. Como eu citei anteriormente, mais de 80% de tudo que você faz no seu dia a dia, você consegue concentrar nessas compras. Vou mostrar o um exemplo para vocês aqui de um grande, uma grande plataforma que existe atualmente, uma das maiores aí, que vão te possibilitar fazer que você faça as suas compras nos parceiros dessa plataforma e com isso ganhar pontos. Essa plataforma é a plataforma, é, que nós, a Livelo, tá? É um programa de fidelidade aí em parceria do Banco Bradesco com o Banco Banco do Brasil. Então aqui você tem aqui ó mais de 130 parceiros lojas conhecidas como por exemplo Individual nós temos Fila ABC da Construção você consegue comprar o seu o seu material de construção e pontuar uma compra dessa aqui onde você tem aí você vai ter como benefício 10 pontos a cada real gasto, e significa que depois, quando você transformar esses pontos em milhas e vender, você vai conseguir recuperar, ter um retorno de mais de 40% do que você pagou. Nós temos aqui ó, Magazine Luiza, Magalu, muito conhecida também, nós temos Polishop, Reserva, enfim, são mais de 130 lojas, por exemplo, a Renner, Em de você ir no shopping da sua cidade, realizar suas compras na Renner, Compre por aqui, receba no conforto da sua casa e acumule pontos. Então, por exemplo, aqui hoje, você vai comprar na REN aqui e vai ganhar 10 pontos por real gasto. Significa o quê? A cada 100 reais que você comprar através dessa promoção, nessa oportunidade aqui, você vai conseguir pelo menos 40 reais de volta. Então, é 40% que você está tendo de retorno. E quando que essas oportunidades acontecem? Essas oportunidades acontecem o ano todo. Durante todo o ano, nós temos essas oportunidades que estão disponíveis aqui para a gente realizar as compras de forma estratégica, com inteligência financeira e fazer com que isso volte aí, que isso seja, retorne para a gente em forma de renda extra. Nós fazemos isso há mais de sete anos, nossos alunos fazemos e você hoje tem a oportunidade de fazer. Então, minha recomendação de hoje é, se você não tem cadastro ainda, cadastre-se lá na Livelo. É, para você conhecer o site, entender lá, ver as lojas disponíveis e tentar começar a entender como é que é possível você trazer tudo que você compra no seu dia a dia para compras online, fazer com que isso depois retorne é, em forma de renda extra para você. Então esse é o conteúdo do vídeo de hoje, se você gostou, já peço aí que você deixe o seu like nesse vídeo, comenta, é, deixa a sua dúvida aqui que eu vou responder uma por uma e compartilha esse vídeo com mais pessoas para que a gente possa aí transformar mais vidas. Um grande abraço e até o próximo vídeo.